E aí galera meu canal é aqui, eu sou aqui assim fala o senhor Gui e eu tô aqui no começo do vídeo aqui só pra pedir galera que vocês, se você não é inscrito inscreve aí mano porque e deixa o seu like também porque galera 96% das pessoas do meu canal não são inscritos e são 3% 3% que estão inscritos e desconhecidos não tem e são 0% então galera eu já pedi isso você vê se você não é inscrito ou se você sabe que não é inscrito, se inscreve, mano, porque eu gravo vídeo, sério, mano. Eu tô gravando vídeo muito, muito vídeo mesmo, galera. Tipo, dando um trabalho, mano. Sério, eu não falo vocês. Assim. Tipo, eu botei, tela final, card, edito vídeo lá no YouTube Studio Beta. Erros eu tenho que regravar, às vezes, muitas vezes. Também que tem que uh, editar lá, botar monte de coisa, velho, tá dando muito trabalho mesmo e eu tô perdendo inscritos, não sei o que fazer, mas se vocês puderem me dar um apoio divulgando Eu vou ficar muito feliz, mano. Por favor, velho, divulga o meu canal, por favor, velho, eu pra vocês, mano. Eu tô bem fazendo desafio do like aqui, galera Que eu duvido você, deixou o like, se inscrever no canal e menos de 3 segundos eu Vou contar, vai 1, 2, 3 então é só o um desafio. Se você quiser deixar o seu like, se inscrever no canal, ativou o sininho de notificação. No esses 3 segundos, você é mito, mano. Também então, se você deixar o like no seu tempo, se fez certinho, deixa o like, se inscreveu no canal, de notificação e compartilha você também é muito fera. Então muito obrigado por tudo, velho. Então bora pro vídeo. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando aqui pra mais um vídeo de marido de como que é a robux de graça no Roblox. São os métodos muito legais de guerra é robux de graça aí, mano. Eu simplesmente me chamar faço... ah, aí, peraí, peraí. Bom, esse método é muito fácil de Robux, galera, aqui, ó, é muito Robux, velho, 40 esses Robux. Fazendo umas pesquisinhas, velho, não se você tá dando, mano, tu registra, tu registre e log, tu ganha 14 pontos, velho. Mano, eu é só se registrar e se logar, velho, um dia, eu já consegui, velho, já consegui, já, já eu, me... eu já tenho uma conta aqui, mas eu não vou porque eu tô gravando, então sabe pra vocês. Aqui, ó, registre e colete 500 pontos, mano, tu vai ganhar 60 Robux, é muito Robux, velho, 700, mano, Olha isso aqui, mano. Deixa eu só botar coisa aí. 30 dias ele é muita coisa, velho. É muito robux, velho. Também tem essa outra página para celular. Se você tem um celular, você tá de sorte, mano. Porque eu também vou ter um celular muito bom, mano. Tô com uma boneca aqui. Mentira, se tu uma boneca, não sei porquê, mas fazer o que é vida minha. Pera aí, vou mostrar pra vocês aqui os <risos> outros tipos de oferta, mano. Só esse tipo de oferta. Que tipo de celular, né, mano? Que são tipo, vou mostrar pra vocês aí, ó. Ah, uh, Está esse aqui, ó Mano, tu instala um app e abre o um app Mano, mano, eu não sei o que eu tenho que falar, velho Tu tem que instalar o um appzinho e abrir ele e tu consegue 5 robux, velho É a mesma coisa, se você não é um você nunca o app e abrir ele pra jogar, você fica viciado, né? Mano, é só você instalar um app e abrir ele, velho Mano, assim, tu instala um aplicativo e abre ele e tu consegue 5 robux, velho Muita coisa, mano Mano, aí ó essa aqui também é completando, acho que olhando vídeo. Isso aqui é uma coisa de Bitcoin, 23 conto. É muita coisa, velho. Eu registre, não sei quantos, 25 reais, consegue 634 Robux, velho. Então, olha um clique, vídeos. Vocês vão ganhar. É, ó, se vocês quiserem, já tiver um tanto tiver preguiça, vocês só esses vídeos aqui. E olha os vídeos de ganhar Robux, velho. Mas é muita coisa, mano. Muito, muito, muito foda mesmo esse site. Se esse vídeo tá sendo patrocinado pelo site não. Ele não tá sendo patrocinado, mas eu quero fazer um patrocínio com ele. Quero... Se, do... Se você estiver vendo, eu sou Armin English. Se o dono do site estiver vendo aqui, mano. Pede pra ele botar na tradução. Use translator. Pelo escutar isso, mano. Mas sério, velho. Eu quero fazer parceria com esse site, eu divulgo. Pelo menos uns 5 por dia por cada vídeo que eu divulgasse, meu Deus, cara. É muito foda esse coisa aqui. Só porque, na verdade, eu só queria fazer parceria. Porque tem uns códigos, cara. você que 10 pontos, mano. Tem uns códigos T Capolar, que é o Capolar BR ali, capolar 1, na verdade, que ele foi aqui, hackeado pelo Roblox. Aí tu bota código dele. Tinha mostrou os códigos aí, que era SUB 2 capolar. Acho que era assim, não me lembro. Não, não. É, é assim mesmo. Porque se fosse tipo um que nunca existiu seria erro Mas se já foi subido escapolar escapolar Esqueci, já foi muito longo essa coisa Então galera, o vídeo foi esse Só pra mostrar pra vocês também Se for alguma, tipo, se der um problema Seus pontos, você vai em Discord Então galera Vídeo novo todos os dias aí, mano Muito, muito, muito, muito velho Então falou, fica com Deus, mano E falou Eita, pô. Quer dizer, dá like aí, mano Antes de terminar Dá... Da... like porque uh, I, uh, se, 96 é inscrito, não... no noventa e seis por cento não inscrito das pessoas que veem meu canal dá like e c Um... sh sh galera Aleluia, aleluia, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Isso inscreve, aí só segue. Então galera, o vídeo foi esse, falou, com Deus e falou! E consiga muitos Robux, o link do site vai estar na descrição aí.